Aí te mandaram ver, não te mandaram não, te disseram para ver Doctor Who. E agora? Pode ser um amigo, uma amiga, pode ser uma pessoa que você acompanha no YouTube, na internet, no Snapchat, sei lá. Antes de mais nada, pode ver sem medo que não faça spoiler, ok? Vai em frente. Aí você vai lá, vou ver esse tal aí do Doctor Who. Bom, você começa com a série de 2005, porque o Dr. inteiro tem mais de 50 anos, mas teve um relançamento em 2005. Você vai lá ver o primeiro episódio, a fazer vai falar assim, Ana? O quê? Estão sacanagem comigo. Porque isso é meio ridículo. O primeiro episódio tem uns... você vai ver. Aí você dá um crédito, né, pra aquela pessoa que afinal de contas você admira tanto... Ou você respeita, você acha que tem boa opinião sobre as coisas, a pessoa mais ou menos culta, de repente. Você vê o segundo episódio. É trash também. Mas dá uma coisinha, assim, te dá aquela. te dá aquela perspectiva de pequenez que a gente tem, né? O espaço e o tempo são tão grandes, tudo no final das contas acaba sendo meio volátil, e a gente pode dar mais significado para a nossa vida, porque o tempo vai passar, o espaço vai acabar, umas coisas assim. Mas é trash. Aí você, como teve essa experiência mais ou menos interessante no segundo episódio, você vai ver o terceiro e já te aviso que o terceiro é casado com o quarto. Então se você for ver o terceiro, você vai ter que ver o quarto. Aí começa o episódio e você pensa de novo. what São alienígenas que peidam. Isso é para criança de 4 anos de idade? 4 anos de idade gosta de peito? O pessoal de 8, 10 anos também costuma gostar de peito, né? Aquela coisa bem adolescente, assim. Se bem que tem uns adultos que gostam de peito, mas também tem uns adultos que são adultos, mas não são nada amadurecidos. Eu já fiz um vídeo sobre amadurecimento, sobre ser adulto aqui. Vou colocar aqui. E o pior que são dois episódios. Aí você assiste aqueles dois episódios, quando você acaba de assistir os dois episódios, provavelmente você vai no canal do Youtuber, da Youtuber, você vai mandar minha DM pra pessoa que te indicou aquele essa porcaria desse Doctor Who, Ela vai xingar no Twitter, e vai espalhar sua revolta pelo mundo com alguma razão, porque alienígenas que peidam, gente. Mas até que você pode chegar e ver ali, naqueles dois episódios, uma coisinha de uma empatia imprevista com uma, um ser que não era para você ter empatia, uma certa demonstração de determinação, um exemplo de determinação... E se você for uma pessoa que realmente dá crédito para os amigos e para as amigas, para os ídolos, pro... não acho que ninguém deveria ter ídolo não, mas para a pessoa que você admira lá da internet, você vai ver o quinto episódio. O quinto episódio nem trash é, viu? Não acho um trash. E é um episódio que finalmente te dá uma noção do que é Doctor Who. É com Charles Dickens esse episódio. Isso acontece de vez em quando. Tem uns episódios que são algumas figuras históricas. Tem com Shakespeare, tem com Van Gogh. Inclusive, como te indicam, Doctor Who quase sempre te sugerem ver Blink, o um episódio da terceira temporada, se não me falha a memória, e Van Gogh, que é a choradeira certa. Até quem não viu, nunca viu Doctor Who, quando vê só as cenas finais de Van Gogh, desse episódio com Van Gogh, é comum o pessoal ficar no mínimo emocionado, tem gente que entra com a choradeira mesmo. Então, nesse terceiro episódio, você começa a notar a que vem, do que se trata Doctor Who. E ele pega as pessoas, porque, como toda obra que pega as pessoas, ele trata de questões existenciais, questões morais, emocionais, básicas, fundamentais da humanidade. Só que ele faz isso em cima de uma estética trash. O que é até bom, porque questões morais são difíceis de lidar, então o trash do seriado acaba te deixando um pouco mais leve, faz você. Absorver aquilo com uma leveza maior. Basta ver que é comum o Ruven. É. Fã de Dr. Who se autodenomina Ruven. Deixa quieto, tá? É comum o chorar a cada 3, 4, 5 episódios da série. Eu acho que com isso já dá para você ter uma noção de onde você está colocando seu pezinho. Se quiser parar de ver o vídeo aqui, pode parar, vai continuar sem ter spoiler, mas. Tem gente que precisa saber, que gosta de saber um pouco mais da síntese da história mesmo, né? Uma sinopsezinha do que se trata. Quem é o Doctor Who? Porque que Doctor Who? etc. Bom, o Doctor Who não é o Doctor Who, ele é o Doctor. O Who é mais uma brincadeira trash da série. É que quando ele se apresenta, quem é você? Eu sou o doutor. Doutor quem? I'm the Doctor. Doctor Who. E aí a série chama Doctor Who. Ele se apresenta como The Doctor. Ele é um Senhor do Tempo, um Time Lord. É a última da espécie dele, da civilização dele, e é uma civilização que era capaz de construir naves que viajam para o espaço-tempo, é chamada TARDES. Time and Space, time and space Relative and Dimensions, ou coisa parecida. Vou colocar aqui embaixo. Bom, a TARDES do Doctor ela tem um defeitinho que travou o sistema de camuflagem dela no formato de uma cabine telefônica dos anos 60. Na verdade, eles não tinha o mesmo dinheiro para fazer nave na toda hora diferente, então ficou assim. Mas acabou sendo abraçado pelo cânone da série. Mesmo depois que ele começou a ter dinheiro para fazer mais efeitos especiais, aliás, os próprios efeitos especiais mantiveram uma certa continuidade com a tosquice da série dos anos 60 para cá. Ele sempre anda com um humano, desde 2005 para cá, na série antiga tinha ele com outras, com companheiros não humanos, Geralmente esses companheiros de viagem são mulheres, mas não tem uma tensão sexual relevante entre eles. Às vezes tem uma coisinha, mas é uma, não é uma, uma coisa de você ficar fazer um shipper, né? ficar torcendo para quem vai ficar com quem. É uma coisa um pouco mais daquele tipo de amizade pura, uma coisa é meio um feia dos anéis. E esses companheiros de viagem do Doctor, atualmente sempre humanos, eles acabam sendo, ao meu ver, um pouco que os protagonistas da série porque a humanidade é o protagonista da série a série fala sobre o melhor e o pior que a nossa espécie pode produzir e os companheiros, os companheiros estão lá para fazer esse papel para representar a humanidade tem uns episódios bem legais abordando essas questões morais decisões morais éticas enfim a série é boa eu recomendo eu sou um ruvio agora é trash Espero que você curta o vídeo, de repente é útil para você mostrar para alguma pessoa que você conhece. Fique à vontade para comentar aqui embaixo e tchau, tchau.